a gente vai falar sobre o filme do Petit Nicolas. Vamos falar sobre três piadas que é essencial você entender o francês para entender a piada. Vamos para a primeira cena. C'est un vélo de course. Pourquoi a porte bagage alors? de dizer, c'est pour faire les courses. Nessa primeira cena, a gente tem o Cloté e ele chega com uma bicicleta e fala C'est un vélo de course. E o que, que acontece? Por que, que essa frase é ambígua? Porque a gente tem a palavra course, em francês, que pode significar duas coisas. Então a gente vai ter uh, une course, que é uma corrida. Então, quando ele fala, c'est um vélo de course, ele pode estar tá querendo dizer, é uma bicicleta de corrida. E, provavelmente, era isso que os meninos entenderam, c'est um vélo de course. Mas, a gente também tem le course. Quando a gente tem le courses ou pluriel, com S, e esse S a gente não fala, aí são compras. Sabe quando você vai no mercado fazer a compra, comprar feijão, arroz e tal, você fala que... Je veux faire les courses, ou je veux faire mes courses. Tá? Então, course, course. Opa, pode ser corrida ou pode ser compras. Então, quando ele fala, c'est un vélo de course, é uma frase ambígua. Então, quando ele apresenta, c'est un vélo de course, parece que ele está falando que é uma bicicleta de corrida porque ele sempre quis ser é, campeão de ciclismo e ele apresentou com todo o orgulho dele a bicicleta para os amigos e aí eles olharam e perguntaram mas por que é que tem um bagageiro aí ele fala ah eu já falei é para fazer as compras eu já disse é por les courses. Tá, e daí que vem a, a, a graça da questão, porque no começo parece que ele tá falando que é uma bicicleta de corrida, só que no final das contas ele descobre que na verdade é só uma bicicleta de fazer compras, já que tem um bagageiro. Segunda parte, tem um inspetor que eles chamam de bouillon. E é bem complicado de entender por que, que eles chamam ele de bouillon, porque na verdade não tem tanta graça assim. Mas enfim, vamos lá. O que é um bouillon? Bouillon em francês é um caldo uma sopa, um caldo fino. Sabe aqueles é, caldo, caldo quinor que a gente coloca na comida e tal? Então, isso vai se chamar muillon. E normalmente quando a gente está cozinhando esse caldo com uma sopa, aí a gente coloca mais ingredientes e tal e tem aquela parte mais gordurosa e a gordura normalmente sobe ali na, naquele cozido, e ficam os pontinhos de óleo. Vocês já viram isso? Cozinhando ali uma sopa, um caldo, ficam os pontinhos de óleo. Isso, em francês, eles vão chamar de olhos, também. les yeux, tá? Então, ou seja, ele fala, et dans le bouillon, il y a des yeux. Porque o que acontece? Esse inspetor, ele chega para os meninos, e fala, regardez-moi bien dans les yeux. Le bouillon, c'est notre surveillant général. Então, me olhe bem nos olhos, então como ele tem essa frase clichê dele de ficar sempre falando me olhe nos olhos, me olhe nos olhos, então eles chamam ele de bouillon, por quê? Porque no bouillon, no caldo, tem olhos, ou seja, aquelas marquinhas de óleo mesmo de cozinha. Terceira piada. Entre os meninos, lá, tem um deles que se chama Anion. Anion é o primeiro da classe, se ele é chuchu de la maîtresse. Então, ele é o mais inteligente de todos, mas os meninos não gostam muito dele, não. E o que, que acontece? Os meninos xingam ele de cafar. Cafar é uma barata. tá? E tem até uma cena em que o Anion, ele aparece vestido de barata. Mas e o que, que isso quer dizer? Barata, ou a palavra cafard, em francês, não significa apenas uma barata, mas também pode ser uma gíria para alguém que é dedo duro. Então para a gente é dedo duro, ó, ele é um dedo duro, em francês você vai chamar essa pessoa de cafard, e é por isso que eles xingavam um anion de cafard, porque ele dedurava tudo para a maîtresse, ele falava madame, madame, e ele Então ele chamava, ele sempre avisava para a professora quem está que fazendo alguma coisa de errado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das piadinhas do Petit Nicolas. Vamos lá assistir o filme, que vai ser muito legal vocês assistirem. Ah, agora eu entendi. Leiam os livros também, Tem uns, porque vocês sabem que esse filme, na verdade, é baseado em livros lá da década de 1960. 60, 60. Então, ler o Petit Nicolas é uma coisa legal também para você que quer começar a ler em francês, porque como são contos, aí o conto é curtinho, dá tempo de você ir lá no dicionário, buscar as palavras que você não entendeu, ler uma vez, ler de novo e tal, então é muito legal. Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!